Fala galera, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, eu sou professor de Biologia e hoje a gente tá aqui para um aulão no YouTube Edu e hoje eu vou mostrar para vocês os assuntos que mais caem no Enem então fica de olho aí, que aqui a gente vai falar de alguns assuntos que são importantes para sua prova e também aqui a gente vai resolver alguns exercícios que já caíram no Enem Primeiro, um que tá aparecendo na tela de vocês aí, que é a Ecologia a gente vai tentar falar um pouquinho de tudo Fisiologia, Genética, Evolução, Citologia, Bioquímica, Saúde e Doenças Primeira coisa Cadeia alimentar. A gente sabe, na verdade, que a cadeia alimentar que mais cai no Enem, ela é aquática. E esse é um exemplo clássico de prova, galera. A gente tem aí um produtor, que é o fitoplâncton. A gente tem aí um consumidor primário, que é o zooplâncton, que pode ser microcrustáceos aí, que o Enem sempre tá cobrando aí, exemplo copépodos. Outro consumidor primário, que é o caranguejo. Lembrando, a seta sempre aponta para quem come, tá? E o peixe, o peixe aí seria um consumidor secundário. Se eu fosse, então, analisar nessa cadeia aí, eu tenho aí uma teia. Por que eu tenho uma teia alimentar, Kennedy? Porque a gente tem mais de um indivíduo e o mesmo nível trófico. O já começou com o um termo difícil? Lembra que o termo trófico na biologia, galera, quer dizer alimento. Então se cair em prova, nível trófico é nível alimentar. Se cair em prova, cadeia trófica é cadeia alimentar. Então não precisa confundir. Como é que eu posso contextualizar essa questão e como já caiu no Enem? Se um predador do peixe for inserido nessa... Teia alimentar, como eu falei, é uma teia alimentar. O que que acontece? Geralmente a prova do Enem ela procura contextualizar, dizendo que tem uma espécie exótica. Lembrando que o termo exótico quer dizer que veio de fora. Então se eu inserir uma espécie exótica, ela pode predar, pode parasitar uma determinada espécie. Vamos dizer então que eu coloquei um predador do peixe. A pergunta que eu faço para vocês, questões clássicas do Enem. O que deveria acontecer nessa teia alimentar? Olha aí que legal, letra A. O que, que você marcaria? Diminui plâncto? Já vai colocando aí a sua, sua resposta. Letra B. Aumenta fitoplâncton. Letra C. Diminui caranguejo. O que, que ia acontecer, galera? Tenta pensar aí. É só você... E brincando aí com setinha. Se o peixe é predado, coloca uma seta para baixo no peixe, ele diminui. Se diminuir o peixe, o que que vai aumentar? O que que ele comia? Ele comia o zooplâncton. O zooplâncton aumenta. Se zooplâncton aumenta, vai diminuir o fitoplâncton. Se diminui o fitoplâncton, vai fazendo a seta, também diminui caranguejo. Então dentre as alternativas aí você ia colocar, diminui o caranguejo. Então eu mexi no elo da teia alimentar, mexeu nos demais. Elas, bora para outra questão aí, para outro tópico da ecologia. Lembra que a ecologia é o assunto que mais cai. Coloquei para vocês os quatro biomas que mais cai no Enem. Primeiro bioma. É o que estou mostrando aí, a Caatinga, onde você pode ver aí um cacto, não quer dizer que cacto só tenha na Caatinga, mas é um grande exemplo aí, onde você vai encontrar região de seca, de verdade, quase sete meses só de seca, tá, galera? Eu tenho aí no meio cerrado, que tem uma característica de seca, mas a gente sabe que o problema do cerrado é em seu o solo, solo que é ácido. Então não é a seca, por isso que a gente chama de pseudo-seca, ou pseudo Eu tenho a Amazônia, onde eu vou encontrar uma floresta densa, fechada, eu tenho plantas chamadas de epífita, lembrando que epífita, bromélia, orquídea, eu tenho uma samambaia que só precisa de luz, vive na copa das árvores, e eu tenho um mangue, que o Enem já chamou de bioma, a gente sabe que muitas vezes na biologia a gente não considera um bioma, mas lembra que eu tenho essas raízes aí para fora, que é para dar uma sustentação, e eu tenho mais raízes também que saem do solo, que é por, em busca de oxigênio. Bora tentar fazer uma questão que já caiu no Enem. Olha na tela aí, que linda essa questão, galera. Caiu no Enem até PPL, que eu acho interessante vocês resolverem questões do Enem e PPL. Música Asa Branca, olha. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Não sei cantar. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro, que fornalha? Que bioma será esse? Nenhum pé de plantação, olha aí. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Com base no bioma que ele está mostrando. Galera, característica da caatinga, é claro. Tem muita característica da caatinga, onde o gado, na seca, ele come até cactos, chamado de mandacaru, em busca de água. Então isso é comum. Olha as alternativas aí, mostra a questão aí na tela. Será que você ia marcar Caatinga, letra A? Índice, não sei o que é pluviométrico, Kennedy, quer dizer chuva, tá, galera? Será que é baixo? Sim, é uma já seria letra A. Letra B não poderia ser evapotranspiração grande, característica até da para ter evapotranspiração, tem que ter muita água, característica umidade, Amazônia. Temperatura clima temperado, o que é? Coloca um tempero lá? Não, clima temperado, galera. Quer dizer, estação bem definida. Então, não é característica da, da Caatinga ter estação, é inverno, é primavera, não é. Então, não tem clima temperado. Outra coisa, letra D, vegetação predominante, epífita, falei para vocês, floresta amazônica, eu tenho também na Mata Atlântica, então, não é característica da Caatinga, Letra E, migrações de ave. No período reprodutivo, na verdade, a ave nem quer ficar lá, então não tem esse papo de período reprodutivo migrar e ficar. Então, a letra correta seria a letra A. Com certeza todo mundo acertou. Fisiologia, galera. Fisiologia cai bastante em prova. E o assunto que mais eu considero é, imunológico, tudo bem, sistema imunológico cai, mas eu considero dos assuntos que a gente estuda mesmo um pouco mais profundo, sistema digestório é o que mais cai. Eu tenho aí a boca, farinhas, beleza. Kennedy, o que mais cai daí? Se você pudesse escolher. Eu escolheria ir pra ir pâncreas, galera. O pâncreas cai quase em tudo. O pâncreas ele é uma glândula que serve o sistema digestório, sistema endócrino, tá? Vesícula biliar já caiu várias vezes, lembra que produz a bile. Um pesquisador percebe que o rótulo de vidros em que guarda concentrado de enzima digestiva está ilegível. Ele não sabe qual a enzima do vidro contém, mas desconfia que seja. Grifa aí para quem tá olhando, ou sei lá, bate um print aí. Protease gástrica. O termo protease, aase vem de enzima, proteína, pelo amor de Deus. Gástrica vem de estômago que age no estômago digerindo proteína, ele já até falou. Sabendo que a digestão do estômago é ácida, intestino é básica, ele mostra cinco tubos de ensaio com alimento diferente e ele vai perguntar alguma coisa. Volta pra mim. Pelo amor de Deus, lembra, qual é o pH da tua boca? Pelo menos quando a gente tá com grande quantidade de saliva. É neutro. Não esquece disso, tá? Qual é o pH do teu estômago? É ácido. Qual é o pH do teu intestino? Ele é básico. O que que mais cai no Enem? Quais são os alimentos e onde eles são digeridos? Carboidrato, vai comer um pedaço de pão. Onde começa a digestão Boca, termina em intestino delgado Proteína, como um pedaço de carne, onde vai começar a digestão? Estômago, é o que mais cai Estômago, intestino delgado Lipídio, tem nos três, mas principalmente intestino delgado Lembra de pH e onde é digerido Olha para a questão aí, galera Como ele falou que é uma protease gástrica Digere proteína no estômago e tem que estar em pH ácido Então você vai procurar aí a alternativa, será que seria batata? Não, batata é rico em carboidrato Poderia ser letra B, carne. Sim, carne proteína. pH está ácido. Olha aí, o pH menor que 7 é ácido. Então a letra mais Kennedy. Por que não parecia a letra C, clara de ovo? Não, porque o pH está básico ali, acima de 7. É um pH básico. Então a letra correta seria a letra B. Com certeza vocês acertaram. Próximo, grupos sanguíneos. Então grupos sanguíneos sempre estão vindo em prova. Para quem está olhando aí também, bate uma foto. Muito bacana essa imagem aí. Bate um print. E galera... Quando cai grupos sanguíneos, você tem que saber essa tabela. Essa tabela ela ajuda muito, galera. Tá falando lá quem é do grupo A, do grupo B, do grupo AB. Lembrando que o grupo O é o doador universal, o grupo AB é o receptor universal, mas essa tabela ela ajuda muito em grupos sanguíneos. Bora tentar também fazer uma questão clássica do Enem? Pode passar aí. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade, por DNA hoje é paternidade DNA. O sistema de determinação sanguínea era o ABO, era o mais utilizado para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, ou seja, da característica da pessoa, era possível concluir a exclusão de genótipo. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que era do tipo AB. A mulher ela era AB. E o filho do grupo B. Pergunta: o genótipo do homem. Pelo sistema BO que exclui, ou seja, qual é o único dos caras aí, das alternativas, que não poderia ser pai. Você pode ver que eu montei um esquema, você ter, teria que montar esse esboço em prova. E fala assim, olha, a mãe é a B, coloquei o esquema com base naquela tabela, o filho é B e o pai você teria que escolher, tá, galera? Teria que escolher quem desses pais aí não poderia ser. Você poderia ou fazer de cabeça, se você tá acostumado já a fazer questões, ou você poderia brincar de cruzar cada pai aí com a mãe. E se você fizesse o cruzamento, o único pai que não daria esse tipo de filho seria o pai IA do grupo A. Porque ele, ao cruzar com a mãe, só teria filho ou A, ou teria filho AB. Então, o cara que seria excluído Seria a letra A. Muito fácil essa questão, né? Evolução também é um tópico que está vindo. A gente sabe que a gente sempre está falando em prova. O que, é que mais cai? É o Lamarck, é o Darwin. A gente sabe também que o Lamarck ele não está tão errado assim nas teorias dele. Mas rapidinho, olha. O Darwin lembra, galera, que não necessariamente é o mais forte, mas é o mais apto que sobrevive. E outra coisa, não adianta você chegar aqui e falar, Kennedy eu sou o cara, eu consigo sobreviver. Mas eu não tô pegando ninguém, desculpa a expressão, tá? Mas eu não tô tendo filho. Galera, pro Darwin, quem não se reproduz, não é apto. Então, pro Darwin, você tem que sobreviver e deixar descendente. Tem que ter características, tanto que tem a seleção sexual, Olha que linda essa questão aí. Atualmente, o um medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose, causada por todas as espécies do verme esquistossoma, apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas, em áreas, ou seja, que tem muito essa doença, tem provocado a seleção de linhagem resistente. Vem a pergunta, volta para mim, rapidinho. Por que alguns indivíduos, algumas bactérias, alguns ficam resistentes? A gente diz, fica resistente. Não, galera. Já era resistente. A gente usou o medicamento, apenas rolou uma seleção natural. Matou aquele cara que não aguentava, era o menos apto. Sobrou o um indivíduo que já era resistente e ele apenas se reproduziu. Se reproduziu, espalhou. Lembrando, tem que sobreviver e deixar o descendente. Olha aí pro texto. Qual alternativa você escolheria? Olha, letra A, eles se tornaram resistentes? Não. Letra B, os vermes resistentes absorveram o medicamento? Não, não inventa isso. Letra C, os vermes resistentes transmitem a resistência ao medicamento. Não, isso aí o cara tava meio doido. Letra D, os vermes resistentes têm, ou seja, eles já são resistentes, tendem a sobreviver, claro, ele é o mais apto, e produzir mais descendentes, galera, do que os vermes sob os quais o um medicamento faz efeito. Perfeito, essa alternativa. Se cair, você vai lembrar de mim, vai chamar pro churrasco lá na tua casa, tá? Então, letra D, marca aí. Citologia, esquemão, galera. Bate foto disso aí, já sabe, pelo amor de Deus. Então, olha, o esquema aí que eu mostrei para você, ribossomo, mitocôndria, organela que cai muito é a mitocôndria, complexo de Golgi relacionado à secreção. Então, vai olhando aí só para fazer um resumo aí. Pra você. Bora pra uma questão? Na verdade, é uma questão de bioquímica. Mas olha essa questão. Ela fala assim... Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor a hidratação dos cabelos. Olha, então, DNA vegetal. Sobre as características químicas... Galera, por isso que tem gente que erra. Porque tem gente que não, não lê, não presta atenção. Característica química Dessa molécula essencial à vida é correto afirmar aí entre as alternativas. Será que de origem vegetal é diferente quimicamente? Será que de qualquer espécie serviria? viria? Volta para mim rapidinho. Quimicamente, o DNA é o mesmo. Não importa se você está olhando para bactéria, se você está olhando para um camelo, se você está olhando para uma mangueira, o que vai mudar de indivíduo para indivíduo é a quantidade das bases. Quem tem mais adenina, mais timina, se você tem a porcentagem dela, a localização dela, mas não existe. Bases nitrogenadas diferentes. Ah, eu tenho uma base que não é adenina, timina, gonina e citodine, é zivudina. Sei lá, não existe isso, galera. Quimicamente é o mesmo. O DNA é considerado universal, já caiu duas vezes isso no Enem. Então volta para a questão aí. A letra correta, se você fosse analisar, seria a letra A. Pode marcar. Próximo item aí. É uma questão de saúde e doença, pra gente já terminar, vai ser a nossa última questão, prometo. O texto de Carlos Drummond, de Andrade, aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Como relação às tenhas, mais especificamente a tênia sóleo. Considera que elas podem parasitar o homem na ocasião de comer carne. Volta para mim. Galera, lembrando que quando cai em prova, eu tenho a tênia sóleo e eu tenho a tenha saginata. Muito fácil. Você vai lembrar de nata. Nata você lembra de quê? Leite. Leite, boi. Acabou. Então, a tenha saginata, você vai pegar comendo carne de boi mal passada. Enquanto que a tenha sóle, eliminação, galera. Tenha sóle, você vai pegar comendo carne de porco mal passada. Aí nisso você vai ter a teniese, conhecida como solitária. Volta para a questão. Logo, a letra que eu ia marcar: frango mal passado? Não, não sei. Quem ia marcar essa? Então, a letra correta seria a letra C. E o último tópico. Que eu queria mostrar para vocês. Mostra essa imagem aí. Quem será esse cara aí? Esse cara aí, super inteligente, é um vetor. Lembrando que ele não é o causador, mas ele é o vetor de muitas doenças aí, que estão instaladas aí pelo Brasil. Doenças consideradas endêmicas, que é característica da região, nosso último slide aí. Eu queria mostrar ele, que é o Aedes aegypti, tá, galera? A gente sabe que é a fêmea, tá, que vai... É, transmitir a doença, que pode ser a dengue, pode ser a chikungunya, pode ser zika vírus. Se tivesse a febre amarela urbana ainda sendo transmitida no Brasil, seria ele. A gente sabe que febre amarela, se vier em questão, é mais silvestre, é o hemagogos. Lembrando que o Enem, ele não tá cobrando mais a dengue, mas de maneira fácil, ah, deixar a água parada. Ele tá cobrando em cima do mosquito, tá caindo muito. Mosquito geneticamente modificado. Lembrando, é um mosquito diurno, ele adora. Não é aquele mosquito que fica à noite, pica, enche de sangue. Pode picar até três pessoas pra ter o sangue dele, ele adora é, período principalmente de manhã, bem cedo, final da tarde. Tá sendo descoberto uma bactéria, estão estudando, pode cair no Enem, que está sendo encontrada na glândula salivar do mosquito, galera, que ela inibe a replicação do vírus. Então, estão tentando estudar como é que poderia fazer para tentar esse vírus não matar o mosquito, né? Mas esse vírus não replicar, tá? Então, olha... Esses aqui são alguns assuntos que eu acredito que possam ver esse ano. Então, são assuntos que são muito importantes para o Enem. E aqui, nosso objetivo, na verdade, foi ajudar vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, o, o professor Kennedy Ramos e o tio Que vai ficando por aqui. E até o Enem. Até a prova do Enem. E boa prova, galera. Beijão para vocês.